Muito dinheiro em cigarro. E não há dúvida que realmente eles tinham sim informações da carga no dia em que ela saiu, horário, destino para poder abordar. Detalhes importantes como o veículo é rastreado, a porta não pode abrir, também faz parte desse plano de pessoas que passam as informações. E você ter esse homem que não é a primeira vez que ele se torna, que ele está numa posição de vítima. Como é que volta a trabalhar com segurança, tendo a vida ameaçada, toda vez que vai sair com uma carga? Ninguém aguenta isso. Vem pra mim. E o nosso Cidade Alerta para o MG Record com o meu grande amigo André Rocha. Boa noite pra você e boa semana, Miguel. Boa noite pra você também, meu grande amigo Elbert Moreira. Excelente semana. Amanhã você de volta às 18 horas no Cidade Alerta Minas e agora eu quero me dirigir a todos vocês que estão conosco no nosso de Record, vamos começar bem essa semana com as principais notícias do nosso estado sempre com muito respeito, pedindo licença para entrar na sua casa, hoje uma licença especial para Yasmin da Silva do bairro São Marcos que fez aniversário no sábado, está ficando mais velha e também para Patrícia Anunciação do bairro São Salvador aqui em Belo Horizonte e a dengue está dificilmente dificultando também o estoque de sangue no nosso estado. Com muitos pacientes doentes precisando aumentar o número de plaquetas, os hemocentros necessitam de mais doação. Essa matéria, inclusive, é um alerta e um pedido para todos vocês. Até porque tem muito pouca gente disponível para doar. Então, vamos entender. Eu fui lá no hemocentro, na Alameda Ezequiel Dias, e mostro essa história para vocês a partir de agora.